para darmos um segmento a todo um processo de idealização dos projetos, existe sempre um fator chave, um fator determinante, que é a busca de referências sobre o que está sendo desenvolvido em termos de projeto daquele setor em particular. E nós, para o nosso caso em especial, nós queremos nós queremos é desenvolver uma casa mínima T1, um, pelo menos. E portanto, buscamos um site super especial, Uh, estamos a falar essencialmente do Pinterest e eu vou agora já abrir convosco este grande site aonde você encontra uma pilha, uma pilha de referências dos projetos que estão vindo a serem desenvolvidos por vários profissionais de diversas, de diversas áreas. E aqui em particular vai ser na área de arquitetura que nós vamos então, fazer uma viagem especial. Portanto, eu já fiz aqui uma pesquisa e encontrei uma referência bem interessante Gostei muito dessa referência, mas não é o nosso caso porque uh, a nossa residência é térrea, 100%. Mas era você que essa é uma maquete desenvolvida por esses, por esses chineses aí. E essa maquete está bem interessante. Olha o nível de realismo que ela apresenta. E posteriormente vamos vendo um leque de ideias. Aqui aparece novamente a, aquela ideia. Uh, depois tem essa também, bem interessante, numa, numa, num terreno inclinado. Temos também essa. Né? Dizer que a nossa referência né, vai se aproximar muito mais a essa. Essa aqui. Depois essa. Okay. Também essa bem interessante. Vamos aqui pegar alguns dos detalhes que elas apresentam. Tem essa aqui também. Okay, olha essa. Uau, que interessante. Portanto, senhores, em termos de referência, eu já aqui peguei, já me abri aqui um software também bem interessante, que pode, pode valer muito a pena, que é o Puri Reflet. O Puri Ref é um software utilizado por vários profissionais que uh, usam-se de referências para então poderem, poderem uh, trabalhar nos seus, próprios, nos seus próprios projetos. Então aqui usando o Puri Ref, eu peguei essas três referências ali extraídas do Pinterest, mas vamos nos basear nessa, nessa referência aqui que está super, super interessante, também mais bastante. Simples. Portanto, em termos de referência, é tudo que eu queria mostrar a vocês. Tem também essa bem especial, Nem mas eu já disse a vocês que vamos utilizar aquela outra, aquela referência que está lá atrás. Portanto, nos vemos no próximo vídeo. Mantenha-te ali, assista o próximo vídeo, veja também os outros, se você só chegou nesse vídeo aqui agora, e permita que de facto esse vídeo possa chegar a mais gente, a mais pessoas, para que compartilhemos este conhecimento e também nos ajude. Para que o YouTube possa uh, engajar mais e mais estes, estes vídeos. Até já. Bye, bye.